O mês do desgosto terminou o último dia do pregão no positivo. O Ibovespa avançou 0,61% nesta sexta-feira, alcançando 101.134 pontos, puxado especialmente pelas ações do Bradesco, Banco do Brasil, B3 e Vale, que subiram mais de 1%. Mas apesar do bom desempenho de hoje e dos últimos 4 pregões da semana, agosto terminou o mês no negativo, com uma pequena queda de 0,66%. Já o dólar, que teve a maior alta mensal desde 2015, encerrou o dia em queda de 0,58%, sendo negociado aos R$ 4,14. O mês de setembro promete ser de bastante turbulência e nesse domingo entrará em vigor a parte das sobretaxas que o governo dos Estados Unidos impôs para até 300 bilhões de dólares de produtos chineses. Além disso, teremos uma das notícias mais importantes do mês, a decisão de juros do Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano. E no Brasil, a decisão do Banco Central brasileiro sobre o tamanho do corte na taxa Selic. Então fiquem ligados, pois setembro promete.